Quando eu tive a oportunidade de conhecer a profissão propagandista, eu percebi o que é a venda na essência. Porque quando a gente está no salão de lojas, por exemplo, ou em outra modalidade de vendas, a gente tem a oportunidade de ver a venda, de, de, de gerir a venda do início ao fim. Então, ou seja, a gente faz aquela abordagem inicial do cliente, te conduz, faz o processo de sondagem, etc. Apresenta os produtos, diferenciais competitivos, etc. Até o fechamento. E há ali, de fato, uma transação que consuma a venda, né? Que sacramenta aquela venda ali. Isso não acontece na indústria farmacêutica. Então, o um propagandista, quando ele visita o um médico, o um representante farmacêutico, é aquele carinha mesmo que vai lá na sua frente quando você vai consultar e te mata de raiva. né? Ele mesmo. Tem um nome técnico, então, que é propagandista. Isso. Né? Que a grande população conhece como representante. Exatamente. Existe alguma diferença? Não. No mercado, muitas vezes, eles se chamado de representante mesmo, de rap, representante farmacêutico... O que também não ajuda muito, porque se confunde com outros tipos de representante e acaba que é um pouco diferente. Então é difícil enquadrar esse profissional em um nome específico, mas o nome oficial é propagandista vendedor.